Hello, suítes! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nil Barbosa e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, meus amores, em primeiro lugar eu vou pedir imensas desculpas a vocês por estar aparecendo assim com essa cara de derrota, mas é porque eu tô muito cultivada na verdade começou com a minha alergia, né, por causa da mudança de temperatura, nós estamos chegando no inverno, então já tá começando a chover, já tá começando a ficar frio, então a minha alergia ataca muito nessa época. E ontem eu tava muito, muito mal, não consegui, não consegui fazer nada, era um espirro atrás do outro, dor de cabeça, e aí, enfim, então eu solto o meu remédio e fui dormir. E ao editar o vídeo, eu acabei descobrindo que eu não fiz a introdução do vídeo, por isso eu fui obrigada, né, a vir desse jeito. Fazer a introdução pra vocês, tá? É, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a primeira maquiagem da nossa série de vídeos para o Halloween Que é maquiagem, né? Que eu vou fazer só maquiagem, são três maquiagens que eu vou fazer Mostrando pra vocês, né? Como a gente pode adaptar, né? Usando outros produtos e fazer maquiagens super legais, tá? É, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma maquiagem feita com papel higiênico, com cola e com corante rosa Agora vocês conseguem imaginar como é que o rosa pode substituir o sangue? Vocês vão ver que esse corante é como se fosse mesmo sangue real. Eu não consegui é, identificar que era rosa. É, quando eu tava pensando né, em fazer a maquiagem. Eu estava pensando o que, que eu vou usar pra me simular o sangue nessa maquiagem. Porque eu tava sem sangue. Eu não tinha mais sangue caseiro. Não tinha os produtos aqui pra fazer. Então eu resolvi usar um corante que a gente tinha de bolo. Rosa que foi comprado pra fazer o bolo da minha filha. E, então eu tinha e eu pensei. Eu vou utilizar esse rosa pra ver como é que fica. E não é que deu certo, gente. Então eu resolvi trazer pra vocês essa essa opção. Se você é em casa, tem papel higiênico, tem cola escolar e tem corante, seja vermelho ou cor de rosa, dá muito bem para você fazer essa maquiagem, tá? E eu espero que vocês gostem dessa maquiagem. Mesmo a gente não podendo sair agora, né, no Halloween para as ruas ou para curtir eh, fora de casa, dá aí para você se divertir dentro da sua casa. Você que gosta, né, de fazer maquiagem, você vai. Se divertir na sua casa, reproduzindo essa maquiagem e usando produtos aí que você tem em casa Que você não vai precisar gastar, né? Porque você já tem E é isso, meus amores é, Espero que vocês gostem do vídeo Eu vou deixar o tutorial passando, tá? E pra vocês um super beijo e feliz dia das bruxas Então, gente, pra iniciar eu vou pegar aqui a minha água micelar E um disquinho pra dar uma limpada, Tá na minha pele Só porque eu passei hidratante e então eu vou dar uma limpada aqui. Vou pegar aqui o meu espelhinho, tá? Vou limpar tudo para me poder colocar a base, né? E não ter interferência. Não vou ajeitar minhas sobrancelhas, tá? eu não vejo necessidade, tô com o nariz um pouquinho inchado, tá? Então vocês relevem esse nariz é fechado tô aqui com essa faixa mas essa faixa me dá de cabeça qualquer momento eu posso tirar enfim olha mesmo com o rosto limpo ainda sai aqui ó sujeira do... do do tempo né Sai essa sujeira que acumula no dia a dia e hoje eu saí de casa então acumulou um pouquinho por isso é que eu faço essa limpeza agora eu vou pegar o meu Prime tá o Prime que eu vou usar é esse da marca que eu gosto muito, eu vou passar aqui, porque como eu tenho um problema de alergia, ele ajuda bastante a não ficar com carocinhos na minha pele. Protege né a pele para receber aí a, a, a maquiagem. Agora eu vou passar uma base, eu vou procurar uma base mais clara que o meu rosto. Porque a gente precisa de uma base mais clara. A base que eu vou usar é essa, tá? Vou pôr aqui no meu dorso. Vou pegar aqui a minha esponjinha, tá? E a base que eu acho que eu coloquei muito aqui. Tá, vamos ver. Vamos passar em todo o nosso rosto. Agora eu tô aproveitando esse espelho. Espírito... A intenção é que a nossa pele fique mais clara. Pra receber a maquiagem. Bom. Agora eu vou puxar aqui, ó. A gente puxa o pescoço também. Tô aqui com duas blusas, porque tá frio, Bom, então eu diminuí aqui um pouquinho a luz, que eu acho que tá melhor assim, né? Mas aí, agora que a gente tá aqui com, com a cara toda branca, né? Toda com, a, com no caso, um... A base passada, nós vamos pegar e vamos usar papel papel tá? papel higiênico e cola que é pra gente simular os cortes, né? Vou pegar aqui um pincel. Vou pegar esse pincel aqui pra mexer na cola, vou pegar aqui a cola a cola escolar e aí, a gente vai cortando o papel. Vamos cortar de, do jeito que a gente achar que fica legal e vamos colar aqui no rosto, tá? Assim, ó. A gente faz assim no meio e cola. E a gente vai cortando, tá, gente? Pra ficar de um jeito que fique legal pra gente. Ó. A gente vai passando a cola em cima. Não põe muito perto da boca porque conforme vocês vão falando vai mexendo, aí o corte sai e fica descolando, tá gente? Por isso, eu ponho o mais é, longe possível das dobras do, do movimento, né, da boboa, de colocar mais um pedacinho de papel. E eu vou dar uma acelerada, tá, enquanto eu vou fazendo esse corte. E quando eu colar tudo, eu volto na velocidade normal para falar com vocês. Fazer o corte aqui, tá? E eu vou pegar a cola e aqui. Eu passo primeiro a cola, pego o papel. Pego a cola e passo por cima, ó. pego mais um pedaço tá de papel vamos reforçar porque depois a gente vai precisar rasgar tá então a gente tem que reforçar para depois rasgar vou pôr mais um pedaço pra ficar bem reforçado pra quando a gente cortar ele ficar direitinho agora né tá aqui esse corte esse quanto seca eu vou fazer o olho né e aí, depois, quando tiver seco, a gente conclui. Aí, a partir dos ferimentos. Bem, e agora eu vou pegar o bronze, o meu bronze. E vou pegar esse pincelzinho assim, que é o que eu uso pra fazer esfumado. Eu vou pegar. Vou começar pelo olho. Tá? Vocês podem fazer bastante mesmo, tá, gente? Fazer uma sombra escura. Assim, ó no olho todo Até aqui pode puxar O outro também Já começa a se notar, não é um pouco da olheira aqui, ó. Como vocês podem ver, a gente anota bastante. Essa é a mesma a intenção, tá, gente? Então, aprofunde bastante a orelha de vocês. O olho. Aqui também no cantinho. Gente, essa maquiagem é super fácil de fazer. Se eu uso aí o que você tem em casa. Tá? Agora eu vou sujar um pouco aqui também, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui um pouquinho de... Eu vou pôr um pouquinho de contorno assim. Porque depois a gente vai simular um monte de sujeira. Entendeu? Então, é preciso fazer também. Pode marcar, tá? Marca bem. Marca bem. Porque a gente vai precisar sujar. Vou sujar aqui com esse agora. Pode marcar bem, Aqui também, ó. Se meu nariz tá inchado. Isso é só pra marcar, tá? Agora. Depois a gente vai fazer o resto. Nossa, esse nariz tá meio inchado, né? Vou trazer essa olheira até aqui, porque o meu nariz tá inchado. Ok, aqui já tá. Então agora eu vou pegar um pouquinho desse vermelho, olha, tá? Esse vermelho aqui, vou pegar com o mesmo pincel, tá, gente? E vou passar aqui, tá, que é só pra simular o um machucado. Tipo como se tivesse roxo, a gente vai fazer mistura de cores, tá? Agora eu vou pegar o vermelho. Vou passar aqui, ó. Cuidado, tal, tá? passar aqui. Tem que pôr assim pra esfumar. Pra não marcar muito aqui. Agora eu vou pegar, então ali. Eu vou pegar um pouquinho desse amarelo, tá? Esse amarelo aqui, ó. Tá? Esse, tá aqui. É o amarelo mais abertinho. E vou fazer também uma mistura aqui. Vem que vocês podem simular aí o machucado de vocês, conforme vocês querem, tá? Eu gosto de fazer assim, fazer essas misturas porque fica bem legal. É mais, é só pra dar aquele ar de machucado. Depois vocês vão conseguir entender. Que ainda não tá seco, tá demorando a secar. Vamos por aqui também. Eu gosto de pôr aqui, ó. Tá vendo? Fica tipo esverdeado, amarelado. Aí agora a gente vai pegar o roxo. Eu vou pegar um pouquinho desse roxo aqui, ó. Que é o roxo bem vivo, ó. Esse aqui. E vou... É, passar aqui ó só para dar assim uma uma veracidade mais tipo como se tivesse machucado vou pegar isso aqui vou passar só aqui ó só nessa parte de dentro tá só para escurecer mais aqui essas oleras para ficar com aspecto de muita, muito olheira mesmo. Ok. Agora, eu vou pegar um pouquinho do preto. O preto aqui, ó. O preto, cuidado, tá? Na hora de colocar o preto. Porque o preto é só pra sujar, tá? O preto é só pra sujar. Aqui dos lados... Aí, o preto também a gente passa aqui, ó. Com cuidado, tá, gente? Com muito cuidado. Porque é pra sujar só. Eu tô com meu nariz inchado, meu Deus do céu. Depois a gente dá uma esfumada. E vamos pegar aqui um pincel mais fininho. Vou pegar esse e vou pegar o preto. Tá? E vou passar aqui. Pra ficar assim. E eu passo em cima também, tá, gente? Deixa eu pular o preto aqui. Ok, agora eu vou pegar um pouquinho desse marrom que eu falei pra vocês E eu vou pegar esse marrom mais escuro E vou, cadê? E vou esfumar Então, é, esse marrom é pra dar uma profundidade tá, no olho Eu espero que esteja ficando bom pra vocês aí na câmera Pra mim aqui tá bom Hoje não consegui pegar também que tá bom depois eu vou dar uma ajeitada mais né porque vocês sabe que a gente precisa ir retocando depois eu vou retocando porque também é tenho essa parte aqui que eu ainda preciso passar base essas coisas então eu vou retocar tá isso daqui tá se calhar tá muito escuro não sei mas depois eu vejo Agora, vou pegar a minha base, tá? A mesma base que eu deixei aqui. Vou pegar hum, a minha esponja e vou passar, ó, possível Só espera que dê pra me cortar depois. Tá uhum. Ok Eita Só não tem pra ver Vou clarear um pouquinho, olha Ok Deixa eu só ajeitar aqui Agora Pronto Deixa eu esfumar aqui Vai sujar, né, minha gente? Agora, gente, deixa eu ver se secou aqui. Secou. Deixa eu ver se eu consigo cortar aqui. Eu não vou cortar, vou usar pinça. E vou fazer assim, ó. Tá vendo? Eu vou abrir só assim, ó. Tá vendo? Abrir aqui. E agora eu vou abrir aqui também. Então, essa daqui não ficou muito legal, mas vamos fazer assim, ó. Só puxar como se fosse a pele, tá? Pra não ficar muito, muito, muito, muito, muito muito aberto, tá vendo? Agora vamos esperar secar. Que ainda tá, ainda tá molhado, tá? Mas enquanto isso... Eu vou passar o preto aqui dentro, tá? Eu vou pegar aqui, ó, a, a sombra preta e vou passar aqui dentro. Uhum. Pode passar pra ficar bem escuro, tá, gente? Não tenham dó. Aqui já tá, não é? Depois a gente vê se a gente precisa por mais um pouquinho. Agora a gente vai passar aqui. Eu... Vou borrifar aqui um pouquinho que Eu acho que não tá ficando muito escuro ah, agora tá Pronto, agora ficou, né? Um, agora a gente vai pegar para fazer aquele mesmo esquema Vai pegar o, o bronzer E vai passar por cima, tá? Desse papel Olha aqui assim, ó. Tá vendo, ó? A gente vai passar por cima. Primeiro eu passo esse. Depois eu passo o outro. Depois vocês vão, vão vendo como é que eu vou fazer. Pronto. Aqui já tá. Agora eu vou pegar e fazer aquele mesmo esquema, né? Pegar o vermelhinho, esse vermelhinho aqui, ó. Tá? E vou passar aqui por cima Vocês podem pular essa etapa E já colocar o sangue se vocês quiserem Eu não Eu gosto de simular aqui ao redor Como se estivesse Machucado né Como se estivesse machucado Olha Uma coisa que eu esqueci de fazer Que ela também faz Ela marca Tá aqui a marca aqui assim, ó Aí agora O mesmo esquema, né? Pegar o vermelho Também pra colocar aqui, ó Deixa eu ver aqui assim que é melhor Coloca aqui em cima, né? Que já tá aqui em cima. Agora eu vou colocar aqui em cima desse. Que já tá também? Já. Agora eu vou pegar o amarelo, tá? O amarelo. E vou fazer o mesmo esquema. O amarelo aqui em cima. Eu pego tudo com o mesmo pincel, tá gente? Senão a gente suja tudo. Olha. Amarelo. Amarelo aqui, ok, amarelo. Agora a gente vai pegar um pouquinho do roxo, cadê o roxo? Esse roxo aqui, ó, tal, tá, esse daqui, e vamos eita, peguei um pouquinho do verde, pegar o roxo e vamos dar uma passadinha de leve, tá, gente? De leve. Agora, gente, vou pegar o preto, tá? Pra simular a sujeira, ó. Mas o preto é só assim, ó. O preto a gente pega e vai só fazendo assim, ó. Depois esfuma só pelas beiradas. Pra fazer sombra. Mas no ferimento a gente faz só assim. Ok. Agora que a gente já fez isso tudo. Eu vou pegar um pouquinho daquele marrom aqui, ó. Mais escurinho. Pra me esfumar aqui, ó. Tudo isso. Eu não coloquei aqui né, o preto, deixa eu pôr o preto aqui que eu esqueci. Eu vou colocar esse escuro aqui, ó. Não dá, não, tem que ser o preto, tem que ser o preto. E aí, agora a gente vai pegar o nosso sangue falso, tá? Que eu vou mostrar pra vocês duas opções, tá? De sangue. Eu tenho essa que eu comprei hoje, que é o sangue líquido, tá? Que eu só achei hoje. E tenho essa, que é um, um corante comestível. Gente, ele é rosa. Como vocês podem ver, ele é rosa. Eu vou usar ele agora para vocês verem como fica igual a sangue, tá? Eu vou usar esse e vou usar esse, tá? E vocês vão ver a diferença. Eu vou pegar aqui esse pincelzinho, ó. ponho assim. E ponho aqui dentro, ó. Gente, acreditem que esse rosa dá pra simular sangue, tá? Mas dá mesmo. Você nem, imagina, nem, nem consegue identificar que isso é rosa. Eu tenho usado ele em todas as maquiagens, nas maquiagens que estão lá no Instagram. Que se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, eu vou deixar aqui, tá o arroba passando pra vocês irem lá ver. Aquelas maquiagens foram feitas com esse sangue rosa, no caso, com esse rosa, tá? Porque eu na verdade tinha sangue caseiro que eu fiz, tá? E se vocês ainda não viram meu vídeo de sangue falso caseiro Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá ver a receitinha, tá? Tanto do sangue falso como da massa latex caseira E algumas maquiagens que eu tenho Eu vou deixar aqui, tá? A playlist pra vocês irem lá conferir os vídeos Tem alguns, algumas ideias bem legais Deixa eu continuar aqui Esse e ó Vou colocar esse aqui. Tal, e vou sujar aqui. Pra vocês verem, ó. Que o efeito é igual, gente. Não, ninguém nem, nem consegue identificar que isso é rosa. Não dá pra, pra identificar que isso é rosa, não. Tá bom. E eu vou pegar um pouquinho, ó. Vou colocar aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó, esse sangue falso que é a primeira vez que eu vou usar ele. Vou pegar a esponjinha, vou olhar aqui na esponjinha, tá? E vou passar aqui em cima. Que gente, eu acredito. Esse rosa tá muito massa. Olha isso, é só para sujar, ó, tá vendo? Deixa eu tirar aqui daqui de cima. E aí, eu que sou meia doida dos pães, pego é, esse sangue e saio espalhando, né? Por todo lado. Eu sou doida, gente. Eu vou passar só um pouquinho aqui. Só pra... Fazer de conta que tá um pouquinho sujo, né? O rosto, porque não vale a pena é, ter sangue só ali, na é minha opinião. Ok, agora eu passei o sangue, né? Como vocês estão vendo, olha. Os ferimentos ficam assim, bem, bem parecido com os ferimentos reais. E agora eu vou pôr tá, as minhas lentes, tá? Que eu vou pôr aqui pra vocês verem. Meu põe é bem facinho, olha. mas lentes que eu vou usar é essa. Que eu já lavei. Esta gente ontem. Eu fiz uma lavagem em todas as minhas lentes. E olha, tá aqui. Eu vou abrir o meu olhos. E olha, é super fácil de pôr. Não não machuca. Eu tenho uns vídeos mostrando todas as lentes que eu tenho, para tá? que eu vou deixar nos cards também. Olha, deixa eu só pegar um cotonete para tirar um pouquinho dessa água. Porque essa água ela desce a gente querendo ou não. Tá? Agora eu vou pegar um pouquinho mais desse preto aqui e vou, eita, esse preto aqui eu coloquei água, mas deve ser ele mesmo. E vou passar aqui, né, pra escurecer mais meu olho. passei. Agora eu vou pegar um pouquinho de pó e passar nisso tudo, né? Porque a gente não passa pó. E o pó que eu vou usar vai ser esse, tá? O da Kiko. Vou pegar aqui o pó, tá? E vou passar só nessas partes mais brancas, tá? Não vou passar em cima do coisa, não. Em cima dos ferimentos, não, olha. E pronto. É mais, é só pra selar. Então e é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa bastante like, é pra me ajudar na divulgação. Se você chegou aqui agora através desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, que é pra não perder os próximos vídeos, porque vamos ter ainda mais dois vídeos aí da série do Halloween, é, com maquiagens também pra vocês. É, convido vocês também a nos seguir pelas redes sociais que vão estar tá passando aqui. Convido vocês também a fazer um tour pelo nosso canal, que eu tenho certeza que deve ter algum vídeo que vocês possam gostar. E é isso, meus amores. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!